Bitcoin rompeu para cima, está aqui agora na casa dos 23.200 dólares, galera. A SP500 aqui também está seguindo o rumo, subindo aqui agora nesse momento, estou acompanhando aqui o gráfico. Então, bons sinais aqui agora, pelo menos no curto prazo. Tá? Fiquem de olho aqui agora, pessoal, isso aqui para mim é realmente uma boa notícia. né? Conforme a gente viu, essa cunha aqui que a gente tinha formado é um padrão, é né? um padrão bullish. Ah, geralmente esse padrão ele rompe para cima, né? E felizmente a gente está rompendo aqui para cima nesse momento, né? Vamos ver se a gente consegue segurar aqui agora acima da região dos 23 galera. Tá? Isso é muito importante mesmo. E as sp pequenos manter essa subida. Tá bem, tá subindo bem devagar aqui mesmo, o Bitcoin. Tá? Não tá com aquela força. O sentimento aqui para mim não tá assim também uh, confirmando tanto assim quanto eu gostaria, tá, pessoal? Realmente a gente está vendo um pouquinho do uh, long short ratio subindo aqui com o Open Interest também, tá? mas só no curto prazo mesmo. Se a gente olhar aqui nas últimas dias, aí, semanas, a gente está ainda num momento interessante com o long short ratio aqui abaixo de 1. Tá? Então, bem uh, bacana. Vamos ver se aqui o, o início do Loco dá uma derrapada também, será é importante ele continuar essa queda aqui. tá Vamos ver se ele consegue fazer esse pivôzinho aqui nessa região dos uh, 106. Vou ficar de olho aqui agora. Parece que aí, então, essa notícia aí do, do Banco Central Europeu não impactou tanto aí com o Bitcoin né realmente eles aumentaram a, a taxa de juros aí acima do que estavam esperando e para mim isso é até bom aí né Na verdade para o índice dólar cair tá pessoal então a taxa de juros da, da Europa subindo a gente tem o índice dólar aqui tendo a uma derrapada né isso leva também aí os investidores a, a no caso as pequenos em volta aí subir tá tem uma correlação com isso tudo aí tá bom então só para comentar para vocês aqui se a gente conseguia aqui ó o Bitcoin como manter força aqui conseguir buscar a uh, testar esse topo aqui que é o alvo dessa desse padrão né? a gente buscar retestar de novo esse topo aqui nessa região tá é daí pessoal a gente fica de olho nesse pivô de alta aqui ó vamos puxar o gráfico de uma hora tá realmente que eu tô interessado nesse pivôzinho de alta se ele correr tá agora aqui a gente tem algumas linhas de tendência também importantes olha tá testando aqui mas a gente tem esse importante até desenhei antes essas linhas aqui agora. Vamos ver se ele consegue romper aqui. Isso é importante romper essa região dos 23.400 aqui, né? A gente tem umas linhas, umas, LT, umas LTAs aqui importantes que estão servindo de resistência agora para o Bitcoin, tá? Mas se a gente tiver força aqui agora, pessoal, para romper essa região aqui, que, que eu acho que é uma, uma certa resistência, mas não é uma resistência tão forte. E se a gente fizer esse pivô aqui, ó. Esse pivô aqui eu estou de olho. Né? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então esse pivôzinho aqui, pessoal, ó. Esse pivô aqui confirmando, a gente poderia buscar esse alvo aqui para o Bitcoin, essa projeção Fibonacci, tá? que levaria aqui ó primeiro alvo na casa aqui é da região dos 25.900 dólares, pessoal. Que, no caso aqui, ó fecharia todos esses pools de liquidação aqui da BitMEX, tá bom? Seria fantástico aqui e essa região, conforme eu falei para vocês, eu estou realizando aqui, provavelmente vou realizar boas vendas nessas regiões aqui, pessoal, Tá? Porque a minha opinião, conforme eu falei para vocês em outros vídeos, eu acredito que esse fundo do Bitcoin não uh, ocorreu ainda, tá? E a gente pode dar uma respirada aqui agora momentânea. E seria bom que isso acontecesse logo, tá? Porque final de semana tá aí e semana que vem tem reunião do Fed. Uh, não sei, galera. Não sei não. E a semana que vem é ser uma semana bem apreensiva aí, na minha opinião, tá bom? Então eu desejo pra vocês aí boa sorte nos três de vocês. Qualquer novidade eu volto por aqui. Também participe do grupo Telegram. Link aqui abaixo para vocês não perderem qualquer novidade, aí qualquer uh, qualquer novidade que eu tiver vendo aqui no gráfico, alguma coisa importante eu vou avisar para vocês com certeza, tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve. Valeu.